Olá, Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste! Estamos chegando, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira, hoje é dia 2 de agosto de 2022. A partir de agora o Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa cidade, da nossa região do Brasil e do mundo aqui pelo nosso portal, né? a nossa TV, TV SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. E é claro, você pode participar aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, fica à vontade, tá bom? 997824426, repetindo, esse é o número 997824426. Se você tiver problemas aí no seu bairro, na sua rua, né? Flagrantes, denúncias, reclamações, pedidos, esse é o Jornal do Povo, não é isso? Olha aí, atenção, vamos lá! Compartilhe, se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo! Olha, eu começo falando é, de uma fuga, né? Uma fuga ali na Avenida Iacanga, no bairro Molon, né? Um sujeito empreendeu fuga em alta velocidade com seu veículo, uma um Hyundai, e ele foi é, parar na verdade, num pasto lá, numa, numa mata, né, numa área verde ali. É... E a polícia, me parece, que não conseguiu pegar ele não, viu? Pois é, uma perseguição que teve início na avenida Iacanga. É... Os policiais tentaram abordagem porque um Hyundai, um veículo Hyundai HB20, estava em alta velocidade por ruas ali do bairro, e a polícia deu sinal de parada, adverteu ele, mas ele não respeitou não, viu? É, só para os senhores terem ideia, houve um cerco policial, mas o cara conseguiu escapar ali pela rua do Manganês, hein? Que coisa, hein, rapaz? Polícia Militar atendeu a ocorrência, não há informações? Se... É, realmente ele foi preso ou não. Isso ocorreu ali entre o Jardim Ipiranga e o bairro Molon. Vamos lá para a cidade de Vinhedo. Cidade de Vinhedo, houve refém lá em Vinhedo. É a mulher dele, é isso? E a ex-patroa caseiro foi morto né? e é, após esfaquear a mulher ...e fazer a ex-patroa refém, né? Imagens aí, a Polícia Militar foi que atendeu a ocorrência... ...ontem, segunda-feira, violenta, hein? Em Valinhos. Segunda-feira violenta, é, o homem trabalhou como caseiro, não foi isso? Ele trabalhou como caseiro no local, mas foi demitido cerca de quatro meses. Segundo a Polícia Militar, a mulher esfaqueada trabalhava na chácara como empregada... E teria se recusado a namorar com ele, né? Olha aí, hein? A chacra fica no bairro Country Club e ela foi esfaqueada ontem por volta das 3 horas da tarde. O helicóptero Águia da Polícia Militar também deu todo né, o amparo aí, ajuda a, a, a polícia. É, olha aí, após esfaquear a vítima, ele segurou a ex-patroa e ameaçou... Ela com faca. O grupo de ações táticas especiais do GAT, da PM, chegou a negociar com o homem, mas não teve conversa não. Né? Ele não se rendeu, tal. E após a morte do caseiro, já no período da noite, a mulher que foi feita refém foi liberada. Ele manteve a mulher sob ameaça desde as 4 horas da tarde. Em terror, hein? Na cidade de Valinhos, hein, gente? Que barbaridade! Que cena, hein? Movimentou aí, mobilizou a polícia toda, né? Vamos voltar agora, vamos vem para Santa Bárbara do Oeste, vamos lá no bairro é, Sartori, não é isso? Não se assustem com essas imagens, estado de abandono total, estado de abandono, né? Olha, essas imagens, aí a entrada ali da quadra é que fica entre a rua Panamá e Rua Uruguai, no bairro Sartori, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Né? Veja aí, já de início a gente vê, nota, né? ali é, é são brinquedos, não é isso? Brinquedos antigos, desde 2004, que se não tem uma revitalização, uma manutenção aí desses brinquedos quebrados, enferrujados, né? Mas isso, isso não é nada do que você vai ver daqui adiante, viu? Isso não é nada. Né? Olha só os brinquedos todos enferrujados, né? Olha aí o gramado, tudo. Gim, precisa fazer alguma coisa, sem sombra de dúvidas, mas isso não é nada. Vou mostrar desse outro lado ali, ó. Tá vendo? Olha a situação, né? Em frente a essa quadra. Aí já é rua Panamá, né? Bairro Sartori. Tem ali, né? Ó, a nossa equipe foi lá, é, é, fez esse flagrante, né? Olha aí, não tem nem mais bebedouro, né? Não tem mais nada, mas então, peraí, vamos lá, vamos lá A nossa equipe caminhando, percorrendo ali os corredores né? Vai entrar no banheiro agora? Não, essa porta verde é o banheiro Não, agora vai no corredor, é o principal? Ah, tá, então olha aí, mostrando Esse é um dos corredores que dá acesso ao banheiro E veja aí esse corredor lateral ali da quadra Olha aí, parede, é, é, tem a tela toda danificada, sujeira, olha aí Dá para se notar que o local não é limpo pela prefeitura. Dá para se notar que o local realmente não tem ninguém que cuide. Não tem nenhum, nenhum funcionário, não tem ninguém, não tem ninguém. A prefeitura não... Olha oh, a tela aí, a tela, você viu o buraco lá? A tela tudo quebrado, danificado, olha, tudo enrolado aí, enferrujado. Ó. Alguém pode até se machucar aí né, nesse ferro enferrujado. Né? Esse é o estado da quadra de esportes ali do bairro Sartori, aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? É, vocês estão vendo aí, eu estou narrando aqui, né, as imagens, mas é uma imagem fala mais do que mil palavras, né? Tem imagens do banheiro? Põe a imagem do banheiro, isso, olha, ó, nós entramos lá no banheiro, olha aí, ó, olha a situação disso, né? Olha a situação no centro do bairro Sartori, né? Olha, os moradores estão indignados com esse relaxo por parte da prefeitura porque isso aí é relaxo custava né custa alguma coisa né disponibilizar alguém um funcionário para limpar pelo menos lá é, não precisa nem ficar fixo né? que a comunidade própria já cuida, mas custava alguém ali é, ao lado, tem um parque dos IPs ali do lado, né? Disponibiliza isso, faz um remanejamento, traz um funcionário para lá, limpa todo dia de manhã ou três vezes por semana, vamos começar aí, olha, é, o Giovanni conhece muito bem esse lado aí, né, seu Gi? Né? É, então, olha aí. Agora, que, que coragem e que ânimo que você tem de jogar, né brincar ali, levar a família num lugar como esse. Aí. Não tem ânimo nenhum. A gente vai cobrar aí a prefeitura para que tome providências quanto a esta situação no bairro Sartori, aqui na quadra de esportes, tá bom? Vamos falar de coisa boa para a gente fechar aqui o nosso jornal de hoje. Vamos falar que hoje, aqui em Santa Bárbara do Oeste, nós tivemos hoje pela manhã o lançamento do Mac Dia Feliz. Vai ser dia 27 de agosto em toda a rede é, do Mac, é, McDonald's. né? Então a rede feminina de combate ao câncer hoje é, deu início a essa campanha local, local. Vale Ticket, no valor de R$18,00 você adquire um Big Mac que vai ajudar a, toda a renda, né, todo recurso será revertido para as crianças com tratamento com câncer, viu gente? É um ato de solidariedade e a gente esteve lá, eu estive lá hoje pela manhã acompanhando lá todo o movimento, a solenidade com a, a, a, a, os, os voluntários da da Rede Feminina, Carla Bueno, coordenadora. Então, ó, põe imagens lá, põe a Carla falando isso. É, eu não isso. vou cometer, né, de, de não, no caso, lembrar todas as pessoas. Mas eu não posso deixar de, nesse minuto, não esquecer de uma pessoa que foi relevante, fundamental, para que a gente estivesse aqui hoje, que é a dona Cezé Mano, né, que foi lá no dia da inauguração isso, do McDonald's. Não sabia quem era você, não sabia o que era, né? Isso tudo, mas sabia que o McDonald's apoiava a criança e adolescente. Então, que Deus a tenha e que de lá de cima ela continue mandando ali nós. <risos> agradecer todo esse legado, né? Desde dona uh, Carmen Prudente até a Solange Argente. E agradecer também a presença de uma pessoa que eu não posso deixar. de. Há 25 anos também tá no McDonald's Feliz. Uma pessoa que viu cada tijolo dessa sede, cada ticket vendido, cada produto comprado, cada serviço. Agradecemos e muito ao Instituto Ronald McDonald, aqui representado pelo senhor Edward Parnell. Há 25 anos temos a honra de participar com os nossos projetos em prol das crianças e adolescentes e de suas famílias. Através do MEC Dia Feliz. Quero agradecer ao senhor Roberto Mantovani, o MEC Amigo 2022. Ai, era dedo, senhor. <risos> e a todos os MECs Amigos aqui presentes. Porque uma vez MEC Amigo, vocês se tornam eternos MEC Amigos. Não tem mais jeito. <risos> é, não... Muito bem, tá aí, né? É, as representantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara do Oeste. Você já pode adquirir o seu ticket aqui na sede em Santa Bárbara do Oeste, tá? Por mais que seja aí no dia 27 de agosto, mas você já pode é, adquirir aí antecipadamente. Vamos ajudar, viu? Essa causa é o câncer, né? Principalmente é, o câncer infa infantil. Essa luta é incessante por parte da rede feminina aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? Um trabalho fantástico, sou suspeito a falar, viu? Então, nós vamos estar divulgando essa campanha durante todos, né? todos os dias aí, durante esse mês todo até o término, no fim, né? Dia 27, é isso aí. Todos abraçando a solidariedade, isso é fundamental, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado aí pela sua audiência. É terça-feira, não se esqueça, acompanhe hoje, duas horas da tarde, a sessão da Câmara de Vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste. Nilson Araújo tá saindo daqui e vai pro rádio agora, né? Isso, nós estamos indo lá para agora, é, pro, pro rádio, 88, é, 81,9, né? E também pelo AM690, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã. Mexeu com você, mexeu comigo, Brasil! Tchau!